Fala galerinha, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário E hoje estamos em clima de festa junina, em clima de São João Na verdade não estamos em clima de nada, talvez com uma musiquinha no fundo E essa camisa quadriculada que eu achei aqui e nem sei de quem é Porque aparecem as coisas aqui no meu quarto, das pessoas e é isso, sabe? Mas estamos aqui nesse clima para fazer um unboxing de um amigo secreto junino Que estou participando com vários outros booktubers E chegaram estas coisinhas aqui nos últimos dias Que já tô doido para abrir aqui nesse vídeo então é isso, né? Na surpresa, ainda não sei quem é a pessoa que me tirou, mas já vou deixando aqui o aviso pra você seguir o Elefante Literário nas outras redes sociais. No Twitter no Instagram, estão aparecendo aqui embaixo. E na Twitch é barra Só procurar por Elefantilite lá na Twitch também, na famosa roxinha, que de vez em quando eu tô fazendo lives. De vez em quando, assim, não sei quando, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu nem lembro a última vez que eu fiz, faz mais de uma semana. Mas é isso, né? A vida tá aí pra ser vivida e vamos pra frente. Eu vou abrir as coisas na ordem inversa, que é elas chegaram. Aqui, obviamente. Eu ainda não sei quem eu tirei e eu vou dar dicas de quem. Ou oh, eu sei quem eu tirei. <risos> eu não sei quem me tirou, obviamente, ainda. Quase que eu olhava aqui. Mas no fim desse vídeo eu vou dar dicas de quem eu tirei, né? Porque vocês já vão saber quem me tirou. Então é isso, né? Vamos lá. Primeiro pacote que eu tô abrindo, no caso é o último que chegou aqui. Já tô com minha tesourinha aqui, vamos ver o que. Ai, ah, são mimos aqui. Já amei. Ai, será que eu não, não vou olhar os Não, Só se tiver nota. É, avizinho. Peraí. Tem um avizinho, uma cartinha. Olha o que são: canetinhas coloridas, bique. Eu amo caneta, minha gente. Sem propaganda, né? Na verdade, vamos mostrar assim. Seria que eu já falei, mas tudo bem. deixar aqui. Eu amo caneta porque eu tô começando. Começando assim. Na maioria do tempo, eu passo várias semanas sem escrever. Mais uma agendinha organizada, não sei o que. E eu gosto muito de caneta de todo tipo, inclusive o meu estojo. que está aqui do meu lado, cheia delas. E já já essas vão pra dentro. Ah, e vamos lá, né? Não sei se eu li agora. Surpresa! <risos> É o que tem escrito. Eu não sei se eu quero ler já, quem, quem é a pessoa, não vou ler ainda não. Tá ali, mas eu ainda não vi. Eu tampei com outro papel assim na frente. Agora eu vou abrir este outro pacotinho, que chegou por aqui também. Óbvio, se eu tô abrindo porque chegou aqui, não podia ter chegado em outro lugar e eu ter aberto, né? Esse aqui é um pacote fininho, levinho. E eu desconfio que seja... Uh! Post-its. Flags coloridas, adesivas, que todos nós amamos muito, né? As minhas estão mais uma vez acabando ali. Toda vez que eu faço unboxing de umas flags dessas, já é tempo de trocar, já é tempo de pegar novas, porque as minhas nos tantos vão acabando. E eu nem marco tanto assim. Na verdade eu devo marcar tanto assim, né? Porque nos tantos acabam. Mas é isso, sabe? Vamos lá. Eu tô com medo de ver antes. Eu queria ver tudo primeiro, antes de ver o nome da pessoa. Surpresa! Ai, já vi. Inclusive <risos> ficou foi escuro, não foi? Que mas já vi. Não vou dizer ainda quem é. Pera aí. Ah, eu amei. Pera ainda. Calma! Então, até agora nós temos o quê? Canetinhas e temos marcadores adesivos para colocar nos livros, fazer as nossas quotes, as minhas quotes. E agora o pacote maior, que tem, pelo que eu tô vendo aqui, dois livros, só pela brecha. Obviamente, eu já abri um lado aqui para ficar mais fácil neste vídeo. E vamos lá para o um momento da verdade. Calma, são dois livros, brochura. Capa tradicional. Não sei qual os dois o primeiro. Menino. O adesivo veio é igual a cara do povo da Amazon. Olha isso aqui. Todo. <risos> Todo amassado. Veio rasgado meu papel. Confesso que quando vi este... Con confesso que quando vi que este era o último livro da trilogia, quis te presentear com ele. Afinal, temos que concluir nossas séries, né? Espero que ela termine arrasadora, de Carolina Tavares Mariotti. Ai, já tô emocionado aqui. E eu coçando no olho depois que abrir o livro. Mas tá bom, acho que não vai ter problema não, porque chegou aqui já faz tempo. Eu tô gravando esse vídeo depois de algum tempo. Mas Carol, pra quem não conhece, é do canal Leitura Virtual. Obviamente o link vai estar tá aqui no box de descrição, vai estar tá tudo certinho. Assim como o link dos vídeos das outras pessoas pessoas que estão participando desse amigo secreto. Mas se vocês ainda não conhecem o canal dela, vão lá conhecer, porque ela é uma pessoa super alto astral pra cima, com conteúdo maravilhoso, além de ser uma pessoa maravilhosa também. Eu já tô agradecendo aqui, Carol, muito obrigado pelos presentes, pelos mimos. E, como ela falou que é o último livro da trilogia, pela espessura, que não é muito grande, né, não é um livro muito grosso, eu já desconfio que seja um livro de Holly Black, né, o terceiro das fadinhas, Aqui, vamos ver. Uh, aí é não é? É. O quê? É e não é, não. É ou não é? É. O <risos> que eu quis dizer? A Rainha do Nada, de Holly Black, o terceiro volume do, da trilogia do Povo do Ar. Eu terminei o Rei Perverso faz pouco tempo. Tipo assim, uma semana ou duas. Acho que faz umas duas ou três semanas. Mas enfim. E quero muito saber como é que ficou isso aqui. Porque muitas pessoas falam mal, né? Não gostam muito, não sei o quê. E assim, eu reconheço que não é assim, 100%. <risos> Mas a gente também gosta do que é ruim, né? <risos> Vamos lá pra saber aqui como é que vai ser a finalização dessa trilogia. Desse povo, dessas fadas. Ah, o outro bilhetinho do próximo livro. Vamos lá. Fui abrir rasguei. Mas calma, vai dar tudo certo. Livro pode ser mimo? Eu acho que pode. <risos> De o mariota. ai ah, já quero saber o que é. Minha, esse aqui veio fechado. O outro veio bem abertinho. O saco veio só dobrado assim. Ai, minha gente, eu amo o único secreto que a pessoa fica na expectativa. Que ódio, eu fui abrir o, o coisa, apertei mais ainda. Arrochei mais um o nó. Espera aí, coisinha rápida. Caramba, que massa, olha isso aqui Terra Americana de Giannini Cummings, um dos livros que também estava na minha wishlist, certamente, foi um livro que eu vi as pessoas comentarem bastante do ano passado pra cá, Falaram muitas vezes dele, eu vi a capa muitas vezes, mas ainda não sei até agora sobre o que fala muito assim a história. Eu li por cima os comentários que Cassandra do Instagram Casa da Escrita fez sobre esse livro aqui, já tô aqui ó. Na expectativa. Aqui atrás, Stephen King disse que é extraordinário. Oprah disse que é magnífico. Tudo nesse livro é incrível. Ele é repleto de suspense, bem escrito e tem uma história emocionante. É isso aqui que a gente procura num livro, né, minha gente? Ai, não ia nem abrir. Vou abrir logo. Espera ainda. Explodiu meu coração. Olha isso. Eita. É o verniz localizado, viu? Olha aqui essa capa bem de pertinho. Os detalhes com verniz na, nas letras. Edição da Intrínseca diagramação, como a gente já conhece, né? Ótima. Eu amo. Caramba, que massa. Tem um mapa dentro. Golfo de México Oceano Pacífico, Fronteira Sur. E a edição de Rainha do Nada. Eu vou abrir também logo, porque... Será que eu já li essa semana? Hum, talvez. Porque curtindo do jeito que é, dá vontade logo de pegar pra ler, né? Ah. Também eu acho muito bonitos os detalhes desses, desses livros aqui, em dourado. Não é não? Olha só. Tudo, né? Quem amou? Eu amei, que eu ganhei. <risos> Achei tudo! De organizar aqui minhas coisinhas. Então foi isso aqui que eu recebi de Carol Mariotti, do canal Leitura Virtual. Só lembrando pra vocês que ainda não conhecem, irem lá conhecer. afastar aqui o livro um pouquinho, né? Porque rouba minha luz eu fico só no escuro aqui. Ninguém me vê. Aí pronto. Eu amei os mimos, amei os post-its, marcadores, as canetinhas, os livros. Muito obrigado. E se você está acompanhando esse Amigo Secreto, deve ter reparado aí que os vídeos de um arruma de gente saiu tudo ao mesmo tempo, né? Pois é. Liberamos tudo ao mesmo tempo. E agora, antes de vocês... Continuarem, eu vou dar três dicas de quem eu tirei para ver se vocês conseguem adivinhar. E é isto: a pessoa que eu tirei, né, no Amigo Secreto, é uma pessoa que adora livros de ficção científica, mais especificamente. Vamos facilitar aqui, né? Já que já saiu todos os vídeos, ninguém vai precisar ficar muito tempo pensando. Uma pessoa que adora livros de ficção científica. É uma pessoa também que eu conheço o canal faz aproximadamente 5 anos... 5 anos, mais ou menos, que eu conheço o canal dessa pessoa e que eu acompanho também, né? Sou inscrito, faz 5 anos, mais ou menos. Hum, outra dica é que nós temos que eu lembro agora, pensando rápido, pelo menos, com certeza, assim, eu acho que tem mais de quatro, mas tem pelo menos três livros favoritos em comum. E um deles é uma ficção científica também. Inclusive, é uma das poucas ficções científicas eu acho que eu tenho como favorito. Talvez nem seja, mas no momento eu acho que é. Enfim, é isso, adoro ficção científica, eu sou inscrito e acompanho há cinco anos, pelo menos, acho que são cinco anos, na verdade. E temos alguns favoritos em comum, incluindo uma ficção científica. Ficou fácil de adivinhar, não foi? Eu achei que ficou. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até esse momento, vai lá acompanhar o resto do pessoal que está postando o vídeo hoje, os links estão todos aqui no box de descrição, inclusive da pessoa que me tirou e da pessoa que eu tirei. E espero vocês aqui nos próximos vídeos do Elefante Literário e valeu!